No próximo dia 2 de outubro a gente vai ter eleições municipais em todo o Brasil. E daí o que eu te pergunto é, você sabe como é que funciona a eleição para vereador? Quando você vai escolher o seu candidato? Você escolhe um candidato porque você conhece ele pessoalmente, ou você sabe que é um cara bom, uma mulher boa, honesta, alguém que você confia, ou você escolhe prestando atenção de que partido, em qual partido que essa pessoa pertence, qual coligação esse partido está dentro? Se sua resposta foi que você dá mais atenção pro candidato, o objetivo desse vídeo, basicamente, é deixar claro pra todo mundo que quando a gente vota em vereador, a gente não pode votar pensando num candidato específico só. A gente tem que, obrigatoriamente, olhar pra qual partido ele faz parte e se esse partido tá dentro de alguma coligação. Porque mesmo que a gente não eleja o nosso candidato específico, o nosso voto ajudou sim a eleger outros candidatos dessa coligação. E como é que funciona essa porcaria? O negócio é o seguinte, as eleições para vereador funcionam na mesma lógica das eleições para deputados estaduais e federais, e elas são chamadas eleições proporcionais. Essas eleições proporcionais são diferentes das eleições majoritárias, que são as eleições de prefeito, de governador, de presidente e de senador. O principal conceito para entender as eleições proporcionais é que quando você vota num candidato para vereador, na verdade, o seu voto está indo em primeiro lugar para o partido desse candidato, e para a coligação que esse partido faz parte, manifestando só uma preferência por aquele candidato. Tem uma frase do TSE que explica isso bem. Na eleição proporcional no Brasil, é o partido ou coligação que recebe as vagas, e não o candidato. Isso significa que o eleitor, ao votar, estará escolhendo ser representado por determinado partido, e preferencialmente pelo candidato por ele escolhido. Tá bom, mas peraí, então como é que funciona esse voto é, que é no partido, mas com preferência a um candidato? Como é que... Na prática, depois das eleições, você calcula quais são os candidatos de quais partidos que vão ocupar a... as cadeiras da Câmara. Bom, essa apuração dos eleitos, ela acontece em três etapas. Presta atenção! Primeira etapa, você pega o número total de votos válidos para vereador e divide pelo número de cadeiras na Câmara dos Vereadores. E aí você vai descobrir quantos votos equivale a uma cadeira na Câmara. Esse número chama quociente eleitoral. Segunda etapa, você vai olhar para o número total de votos de cada coligação e daí você vai saber quantas cadeiras, de acordo com esse número total de votos, essa coligação conseguiu para a Câmara dos Vereadores. Terceira etapa, sabendo quantas cadeiras cada coligação conseguiu, você vai olhar a lista dos candidatos mais votados dessa coligação e são esses, pela ordem, que vão ocupar essas cadeiras. Simples assim. E é por isso que quando você vota, na verdade o seu voto em primeiro lugar, ele está ajudando a sua coligação, ou o partido sozinho, se ele estiver fora de coligação, a conseguir uma cadeira. E daí se o seu candidato vai entrar, ou outro candidato daquela coligação que vai entrar, depende de se o seu candidato foi muito votado ou não dentro da coligação. Então, para te dar uma noção bem real de que isso que eu estou falando é importante, é muito importante, eu vou dar o um exemplo aqui em São Paulo das coligações dos três maiores partidos, que são o PSDB, o PT e o PMDB. Então, aqui em São Paulo, se você está votando em qualquer vereador do PSDB, saiba que você, na verdade, está votando por uma vaga da coligação que é PSDB, PP, DEM e PSD. Se você está votando em qualquer candidato do PT, você está votando, na verdade, na coligação PT, PDT, PR e PROS. E está ajudando qualquer candidato de qualquer um desses partidos a entrar na Câmara. E por fim, se você está votando em qualquer candidato do PMDB, você, na verdade, está votando na coligação PMDB e PSD. Ah, tem uma coisa importante para falar: a coligação para as eleições proporcionais, ou seja, para as eleições de vereadores, ela não necessariamente é a mesma da coligação para as eleições majoritárias, ou seja, de prefeito. A coligação de prefeito pode ser uma e a coligação de vereador pode ser outra. Para descobrir quais são as coligações, é só você entrar no site do TSE, que eu vou deixar aqui na descrição do, do vídeo também. O importante é ter a consciência de votar sempre nos grupos que são coerentes, seja um partido sozinho, seja um partido coligado com outros partidos pra gente desestimular os agrupamentos incoerentes em que quando você vota em um candidato, às vezes você elege um outro candidato de um outro partido, às vezes do mesmo partido, mas com um posicionamento completamente diferente, que a gente não concorda e que só acaba contribuindo para ter um legislativo mais confuso e menos representativo da sociedade. Só assim, votando consciente, é que a gente vai conseguir alcançar um poder legislativo mais representativo, seja na nossa cidade, no nosso estado ou no nosso país.